No vídeo a seguir vemos uma jornalista entrevistando um homem que saiu de dentro de um esgoto afirmando que não tomava banho desde os 11 anos de idade. Ele havia sido dado como desaparecido pela família e só agora com 64 anos ele reapareceu com o corpo coberto de lodo e podridão do esgoto, já que lá embaixo ele viveu por todos esses anos, se alimentando só Deus sabe do que. E é é Você tem Are there other people that live down here with you? Ratman. I'm sorry. Can you repeat that? Did you say Ratman? Are are are you the Ratman, Belle? Durante a entrevista, o velho expeliu um líquido pela boca e apresentou um estranho comportamento. O adolescente estava filmando seus amigos jogando basquete durante a noite, quando de repente a bola voou para a escuridão da lateral do campo. Não dá pra ver nada do outro lado. de ir buscá-la, algo que já estava escondido observando arremessou a bola. sua bola the love of you. It be a I a... Imediatamente eles decidiram correr da criatura antes que a criatura decidisse correr atrás deles. imagens registradas por uma jovem que foi explorar uma casa abandonada. Lá dentro, ela ficou totalmente perdida, pois por algum motivo sobrenatural não conseguia encontrar a saída. Seu celular já estava em 1%, não a permitia conseguir ligar para ninguém. No dia seguinte, seu celular foi encontrado no quintal de sua casa com as seguintes imagens. alguma coisa lá dentro correndo atrás dela. Infelizmente, esta pobre jovem nunca mais foi encontrada. Que os demônios a recebam de braços abertos lá no inferno. Aqui temos mais um daqueles vídeos desagradáveis da Deep Web, que inclusive virou caso de polícia, mas sem nenhum desfecho. Nas imagens vemos uma mulher amordaçada e, no fundo, um maníaco mascarado vindo em sua direção. Não quero nem imaginar o que fizeram com esta pobre moça, mas uma coisa é certa, eu tenho certeza que ela sofreu muito e durante horas antes de morrer. Agora uma história recente de um menino de que faleceu após extrair um dente, um caso que te deixará com medo de ir ao dentista por um bom tempo. Ele começou a ter um sangramento na gengiva, na cara e do dente. A mãe o trouxe no dentista na quarta-feira, passou antibiótico para ele e ele voltou para casa, No Anthony voltou à clínica para fazer a extração do dente. A mãe perguntou se não havia problema de hemorragia. A dentista falou que se tem é pouca coisa, mas estamos preparados para isso. A mãe Lenilsa Jacinta disse à polícia que o filho passou por exames de raio-x e radiografia na arcada superior. A dentista teria avaliado que a gengiva estava muito machucada mas que havia condições de extrair o dente com segurança. Durante o procedimento, Antônio começou a reclamar de dores agudas e insuportáveis, com isso a dose de anestesia foi aumentada. A extração foi feita, e o menino começou a ter hemorragias intermináveis. O sangue não parava de jorrar e o efeito da anestesia já havia passado. A mãe relatou que Anthony perdeu a consciência e começou a vomitar. Outros profissionais chegaram para ajudar a socorrer a criança. A dentista que fez o procedimento, ela disse que tudo acontecia normalmente até movimentar o dente, quando uma quantidade anormal de sangue começou a fluir como uma cachoeira escorrendo pela boca da Nesse momento, ela diz que pediu ajuda de outros dois colegas. Apesar de uma ambulância ter chegado a socorrer Anthony, o um menino já chegou sem alma à UPA da cidade. O corpo foi enterrado na cidade de Garapé, sim. Mesmo com os devidos protocolos, isso pode acontecer comigo e com você. Por isso eu lhe desejo boa sorte ao ir ao dentista extrair o Siso e que Deus te livre de toda a dor, agonia, choro, espetadas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 Agora e dê uma olhadinha pra ver o que tem lá dentro. <risos>